Boa tarde, minha rapaziada. Estamos aqui coronado entre amigos, hein? Marcão, Marca MP Brasil, Gagamel meu parceiro, estamos juntos na batera. Vamos tirar uma onda para vocês aqui nessa tarde, dia primeiro de dezembro. Estamos juntos, hein? Comentem, fiquem à vontade, peçam música. Se tiver ao nosso alcance, a gente faz. Se não tiver ao nosso alcance, a gente deixa e faz uma próxima. Que assim a gente deixa a saudade em vocês e consegue fazer mais uma, duas, três, quatro, cinco, vinte e cinco, trinta e duas e assim vai. Não é verdade, Marcão? Com certeza. Prazer estar aqui, viu, Jonas? Obrigado um pelo convite, é todo meu irmão. Nossa, é louco. É um prazer. Pra mim, tinha que ser com você, tinha que ser, né? Só tinha que ser com você. É isso. <risos> Obrigado meu irmão por tudo, viu? Sempre. Eu que agradeço. Estamos há muitos anos, sempre. há muitos anos essa amizade aí perpetuando eu, você, o Tizil, né, seu é verdade, irmão? É verdade. Inclusive é Tizil, tamo junto, irmão. Não sei se você tá por aí, mas deixa aí os comentários, Tizil, meu parceiro, meu irmão, saudade de você. Vamos começar? De música boa, meu irmão. Ah, vamos tirar essa onda aí, meu pai. Eu só quero tirar onda nessa tarde. aqui Só quero tirar onda. Essa é a ideia. <risos> Bem que se quis Depois de tudo Ainda ser Feliz Mas já não há Caminhos pra voltar O que que a vida fez Na nossa vida O que que a gente não faz Por amor Mas tanto faz De te esquecer Porque O teu desejo É meu melhor prazer O meu destino É querer sempre mais A minha estrada Corre pro seu carro Agora vem Pra perto, vem Vem depressa Vem senti. De mim que eu quero sentir seu corpo pesando sobre o meu. Vem, meu amor, vem pra mim, me abraça devagar, me beija e me faz esquecer. Bem que se quis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 Bem, por sinal. <risos> faz bem, pô. E pra chegar mais bonito ainda, acho que Dijavan vai bem na história. Não é verdade? Irmão? Ah, um dos arquitetos da música brasileira. Né? Faz, todo, faz todo sentido, né? Ah, Estamos aqui por causa desses caras. Não, não colocar um cara desse é brincadeira. Não é dá isso. certo. Tem que ter. Tem que ter. Vamos lá. Espero que vocês gostem. Valeu, me Deus. É o fim do nosso amor. Perdoa -me. Por favor, eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez. Tudo muda de vez. Onde foi que eu erguei? Eu só sei que amei, que amei. Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi nosso amor Na poeira, poeira Morto na beleza fria de Maria Que o meu jardim da vida Ressecou ou morreu o nasceu e o meu jardim da vida execuou. Morreu o pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu.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 Cuidar meu coração com toda a força pra essa moça, me fazer feliz e o destino não quis e ver como raiz de uma flor de li. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. O meu jardim da vida ressecou morreu O pé que brotou, Maria, nem Margarida nasceu O meu jardim da vida ressecou morreu O pé que brotou, Maria, nem Margareta nasceu O rio, o rio deságua no mar, e O rio deságua no mar, e O rio deságua no mar, zaga no mar o rio deságua no mar, é. o rio deságua no mar. O rio deságua. Dá pra levar essa, mano? O rio deságua no mar, deságua no mar, água no, no mar. Já que tá gostosinho, vamos embora. Bom, Baixo no santo de mesa de um par. Um santo estranho. Cheiro fumando, cuspiu, sei lá E tocou piano Falou que era aquele um das quebradas O santo de cama das mal amar Alguém do centro perguntou o seu ponto Aí o santo lhe respondeu Meu ponto é qualquer um Salve, Javan é. Que chega aqui Zara que soque, que, que, que, que soque, que de Mesa de um bar Um santo estranho Cheio Fumou não espiu, sei lá E tocou piano Falou que era aquele Um santo de cama Das mal amadas Pai de santo Perguntou seu nome Daí o santo lhe respondeu Meu ponto é Cheiro que será que será que que que que para Você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração Eu quero, quero ver você mandar, você mandar na razão, na razão. Não é que a notícia acaba abala o coração Toda hora é hora de ir pra decisão Eu falo agora fundo jogo mundo Fato consumado e vou embora Eu quero mais e mais e mais Me aprofundar nessa história Ei, os meus anseios Tira o seco vivo de memória Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver, é viver em, paz. em paz Por favor, me beija a boca. boca Que louca E aí, Marcon? Tikri, tiquiri, tiquere, tiquere, tiquere, tudo querer, de querer tiqueri, tiquere, tiquere Solta a voz <risos> que canta em casa aí Nossa <risos> senhora uh -uh -uh -uh. Uh -huh. Isso, afasta o sopa Eu uh -uh -uh. quero ver você mandar Na razão Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração Eu quero, quero, quero, quero ver você ver Você mandar na razão, razão. A é acabar com o coração. Se toda hora é hora de a decisão, eu falo agora. Vamos samba live. No fundo eu jogo, o mundo Fato consumado e vou-me embora. Vem com esse trio aqui, vem. Não quero mais, de mais a mais, me aprofundar nessa história. Vai, é. Arreio os meus anseios, perco ver me e de memória. Eu quero é viver. Me beija a boca, que louca, que louca. O que eu quero é viver em paz. Me beija a boca, que louca, que louca. Ah, vamos de avião então. Ah, já que for, deixa, né? Vamos de avião, fica mais fácil. Ah, de avião é mais fácil. Mas na econômica ou na. Ah, não sei o que Deus permitir. <risos> O importante é ir, né? O importante é chegar. Chegar no destino. Vai, Jonas. Pode quebrar, sofrer, cair, crescer com torcer de dor. Não vou mais me prender a você, fazer o mesmo show. Vou bater na porta da vida, receber e pagar, sem ter que me entregar a ninguém. Seu mundo pra mim é pouco, eu quero a paz de viver solto.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 Contentar com um pouco Eu quero a paz de viver solto Pra dizer que sou louco Sou não Eu me cansei de ser teu avião Não vou voar não Dessa vez Era, era Salva de palma aí de casa, por favor. Obrigado, equipe, obrigado. Né? Vamos fazer a parte de quem está do outro lado, nessa live maravilhosa, nessa tarde maravilhosa. Quem pode compartilhar, curtir, comentar. Fiquem à vontade, pra gente é um prazer, tá bom? É coronado e amigos, estamos aqui entre os amigos, mas os amigos também são vocês que estão os aqui amigos, com a gente. Os amigos, os, os amigos, é. os parentes, enfim, Deus. já que a gente tocou o avião... Mande o um aviãozinho pra galera aí. <risos> é isso. Compartilha, gente. Compartilha aí, por favor. Dá essa moral pra gente pra chegar mais longe, né? de nós isso estamos aí, fazendo de coração, né? Do nosso coração pro coração de quem tá em casa. É isso aí. Estamos tentando alegrar os seus corações, esquentar os seus corações. Então, por favor... Tente esquentar os corações das pessoas que vocês lembrarem. Mandem para eles também para a gente poder estar tá aqui. Vocês ajudam a gente, a gente ajuda vocês, vocês ajudam os músicos. A nossa arte precisa dessa... É Como eu falei, não precisa ser... Pode ser na econômica, não precisa ser na, na, na classe, mais. mas manda um aviãozinho para a galera. É isso. <risos> para a gente poder ficar feliz aqui. O um negócio ir longe, ó. E a gente poder espalhar essa semente do bem. Porque a ideia aqui é fazer o bem. Levar música, através da música, através da energia da música, levar o melhor para vocês, tentar alegrar os seus corações. Às vezes você não tá num dia legal, às vezes você não tá num dia bom, e a gente tá aqui para tentar ajudar você a melhorar nesse sentido. Fala aí, Maca, não é verdade? Ah, como diz o poeta, né? A arte veio para colorir a vida, né? É isso aí. Seja musicalmente, seja um quadro bonito, uma comida bem feita, que é arte. Exato. É, colore, de fato, a vida, né? Uma dança, enfim, qualquer expressão. Qualquer tipo arte, exatamente. É. E você falou algo importantíssimo, né? Na pandemia, é, o que mais acalentou o coração das famílias foi a música. É isso né? Com as lives que foram feitas, né? Eu lembro de gente se maquiando, né, Garga, para assistir uma live. Porque não podia sair de casa, mas... Eu a gente, vi isso aí também. A gente conseguia levar, né, na, através das lives... Alegria na casa das pessoas. Ou seja, até no momento difícil, a arte ela, ela mostra a força que ela tem. Né? Por isso que é tão importante. Né? Eu acho que se não fosse ela, tudo seria muito pior. Inclusive na nossa história da humanidade. Sabe? Se não houvesse arte em todos os sentidos, né? Tanto A vida não teria cor. De circo, fato. teatro, é. filme, dança, música, desenho, é isso, enfim, é. toda até a própria luta capoeira, essas coisas que também, sim, pô, para mim é uma arte do caramba. É. Então, eu acho que que a gente precisa, a gente necessita e é por isso que você tem que compartilhar para ajudar a gente. Eu também lembro na época da pandemia, Macão, que a galera começou a contratar nos prédios, nos condomínios. Sim. A galera tocando na área social ali, o pessoal olhando do, do da janela e aplaudindo e aí eu ouvia muita gente eu, eu via muita gente escrever nesses nesses nesses trabalhos que os nossos amigos músicos faziam que estavam sentindo falta né de ir para um show de Sim. naquela época então por favor não percam esse esse esse tesão de ir num show esse tesão de compartilhar um, um vídeo nosso que a gente precisa, tá bom? Vai Com ser certeza. legal pra caramba. Marcão, eu também queria aproveitar esse momento, esse registro Sim. esse registro pra gente bater um papo Claro. porque assim, eu acho legal é, toda vez que a gente senta pra bater um papo, cara, numa padaria ou seja, toda vez que a gente parou pra conversar o papo sempre é muito Bacana. Sim, Sempre, sempre muito evolutivo, né? É verdade. A gente sempre troca troca muita ideia mesmo, né? E é legal, porque assim, eu tava com o legal do Inova, eu tava com, com o pessoal do Inova, do Inova Samba, não, desculpa, eu tô falando. Inclusive, Nova Samba, um abraço, hein? Tô aqui com o homem, já já eu devolvo. <risos> é, tava com o pessoal do Samba do Povo. Sim. Samba do Povo e a gente falou muito de você lá. e incrível, meus irmãos. Incrível como... Os irmãos meus. Então, cada um te conhecia de uma vertente. Isso. E todos falaram muito bem. Todos falaram a mesma coisa. Pô, toda vez que eu sento com o Marcão pra bater um papo, é sempre muito bom. Eu sempre saio com um sorriso no rosto. É. E eu acho legal a gente aproveitar essa live pro pessoal conhecer o Marcão. Conhecer oh. os papos do Marcão. E conhecer é essa energia boa que você põe toda vez que você fala com a gente. Eu fico muito feliz, né? Porque você é um cara que eu torço muito. Obrigado. Que eu tenho muita gratidão. Eu e meu irmão. Tudo que você fez por nós. O carinho e respeito. Eu levo duas palavras, né? Pra minha vida, assim, com qualquer relação. E a minha, contigo e com o Sama do Povo, é... De respeito e admiração, né? obrigado. E em qualquer relação. Seja de amizade. Seja de marido e mulher. Seja de, de família, se tiver respeito e admiração, essa relação é duradoura, né? Sim. Ela é infinita se você manter esses dois pilares, né? E, poxa, eu sempre tenho muita ideia na cabeça, né? Muita coisa na cabeça. E sempre que encontro com amigos que eu sei que tem potencial para, às vezes... É, trocar com... essa ideia. É, tentar... trocar, passar, porque a gente sempre acaba melhorando, melhorando. aquela ideia. exatamente. E quando a gente está aberto para aprender, né, porque ninguém sabe tudo, e a gente, quando a gente entende isso verdadeiramente, a gente está sempre aprendendo. Por isso que a troca é interessante. Mas isso que é legal, a troca, o que você falou. Eu acho, inclusive não criticando ninguém, mas já criticando todo mundo, a internet ela, ela abre muito para todo mundo. Né? E as pessoas não aceitam opiniões. Sim. Sabe? a opinião. Eu acho que a gente tem que estar tá aberto a ouvir. É, você não precisa defender um lado só ou ter uma razão única. Eu acho que a gente, a gente só aprende quando a gente se abre. Pra ouvir é o que o outro tem que falar. Por mais que você não concorde, respeite, tenta, tenta absorver aquilo e levar aquilo para alguma coisa boa para você. Sempre tem alguma coisa boa. É no momento ruim ou no momento bom, você sempre leva alguma coisa boa, né? para sua vida, para tentar melhorar. Eu tento, tento sempre olhar tudo por uma ótica positiva. E os nossos papos, toda vez que a gente vem, por mais que a gente troque ideia e às vezes não concorde com algo, Sim. a gente sempre sai com uma ótica positiva dentro do que você falou. Isso. E é isso que, e é por isso que eu acho que a gente sai sorrindo, porque a gente tá aberto a ouvir um outro. E aí entra o respeito. Exato. Né? Porque mesmo não concordando na ideia, eu te respeito. E aí, de repente, quando a gente tem o respeito também, a gente vai refletir. E talvez aquele ponto de vista sirva para você em algum momento. Exatamente. E aí é que tá a graça da vida. Né? Porque a gente vai aqui para partir para um outro plano quando se permitir aprender. Aprender até os últimos dias da vida. Exatamente. Né? Então isso é fundamental. Eu, eu... eu tava rapidinho, Marcão, só para concluir esse papo que a gente teve, que é legal falar. Eu estava... Essa semana, cara, inclusive é até curioso falar disso, eu acho legal a gente registrar isso aí. Essa semana entrou um cara em contato comigo pelo Instagram. um cara, eu acho que eu sou seu parente antigo, seu parente distante. Ai. O cara... Tá lá na Itália, tá o tal de Henrique, me procurou. Ele tá fazendo a árvore genealógica da minha família inteira. Nossa. Ele foi já no meu tatatata, ta, ta, ta, já entrou no Chaves, tá ligado? No, ta, ta, ta, ta, ta, Ele foi falando, cara, e eu fui falando pro meu pai, até onde meu pai lembrava. falou, mano, cara, tá certo. Aí, eu batendo um papo com o meu pai, num café da manhã, ontem, a gente falou assim, caramba, a gente não é nada, né? Porque assim, eu não lembro mais quem é o meu bisavô. Eu não lembro mais o que ele fez, eu não sei mais o que ele fez, ou quem ele foi, eu não sei de onde que ele veio. Se não é o cara estudar e me falar, Sim. eu não fico sabendo. Então, onde ficou a minha reflexão em cima de tudo que a gente falou aqui, que eu acho legal a gente registrar? A gente não é nada nessa vida. A gente tá aqui para evoluir, aprender e tentar ajudar aos outros. Você ter carro, você ter casa, lógico que é legal. Só que, cara, ninguém vai lembrar disso lá na frente. Vai passar 100 anos, você vai ser esquecido. Então você vai ser lembrado pelo que você fez, não pelo que você teve. Então faça, faça por onde, tente ajudar, tente aprender, tente evoluir e seja positivo. Não desista. Às vezes as coisas não acontecem porque Deus está querendo provar que você é mais forte que tudo isso. Faça, aconteça, tente. Tente melhorar, porque a coisa anda. Com certeza. Não pode deixar de acreditar. Né? É exatamente. E quando, eu, é, dizem que quando a gente está na adversidade, Deus está conosco no colo. Então ele está muito... Mais perto do ouvido. Então tem que tomar cuidado com o que você fala. Exato, por isso que Deus tem que, tá que ser positivo. positivo. É, exatamente. É. Vamos agradecer sempre, pensar que pode ser melhor e fazer nossa parte também, né? É isso. Porque se é. a gente não fizer a nossa parte, gente. Não você cai que tá no em casa, colo, nunca. cai. Por mais que você tá no colo do homem, na parte na hora ruim, não vai cair no teu colo as coisas boas também. É, tem tudo isso. Jonas, eu tenho uma curiosidade, assim. Bora. É, a gente se conheceu num, num, num momento bacana, né? De, de vida, assim, todo mundo, a gente cheio de expectativas, vários projetos, inclusive culturais, né? Sim. A gente tinha essa vontade de fazer algo cultural e conseguimos fazer. Com, até o que bastante coisa. Graças né? a Deus. Eu, você, o Tizil, a, a gente pensar. se juntou ali e fizemos bastante coisa. Deu certo, né? Deu. Tanto que estamos aqui até hoje, você, seguindo o seu caminho e tal. Mas eu queria é, entender, e quero que a gente faça isso também musicalmente, quando o samba, de fato, entra na sua vida? Se é, o prime... se é a primeira música que te toca, lá na sua primeira infância, ou se não, eram outros ritmos, e aí você se encontrou no samba, ou sua família já tinha um histórico. Isso é legal da gente saber, porque eu, eu tenho essa curiosidade, acredito que tem que estar em casa também. Você mesmo não sabia, acho que a gente nunca chegou nesse é... papo. Como que você chega no samba? Como que é? <risos> Cara, eu tenho... Pô, legal, obrigado, Marcão. Eu tenho uma família... Meio musical, né? Meu pai tocava, só que tocava Beatles, é... New Diamond, enfim, The Mamas and The Papas, essas coisas. Ele ouve isso até hoje, eu cresci muito ouvindo isso aí. Renato, seus blue caps, Sim. essas coisas. E minha mãe é do sertanejo. O samba caiu na minha vida, cara, muito pelo pela, pelo um cunhado meu, Paulinho, ex-cunhado meu. Sim. Ele ouvia muito lá nas, nas décadas de 90, no começo de 90. Ele ouvia muito sem compromisso, só para contrariar. É aí é que nós vamos falar desse povo aí, então. Então, e aí a gente, isso chegou em mim. E até lá, então, eu estava eu conhecendo Racionais, estava indo meio para esse lado rap, hip hop. E aí, quando eu ouvi a batucada, aquilo me pegou, velho. E aí, o culminou com, com a rapaziada lá do, do, de uma escolinha, de uma escolinha, ó, de um bloco de carnaval. Desculpa, rapaziada, de uma escola de samba. Que é a Flor do Morro, Dragões da Vila Alpina. Que eu sou de lá, né? Eu sou da Vila Alpina, né? Cresci ali muito tempo. Então, a gente, eu ia ver o samba dos caras. Os caras até me chamavam de mascotinho lá, porque eu era moleque. E comecei ali o um negócio. Só que o que pegou mesmo foi nessa época, sem compromisso, só para contrariar. O que é mais... Arte popular, ele ouvia muito. E o que é mais louco é que esses dias eu fiz o Fórmula, tava... É... Marcelinho do Sem Compromisso, Márcio Arte, e cantei lá com os caras, mano. Aquilo é. passou um filme na minha cabeça. céu o limite, né? É, eu falei, caramba, quem imaginava que lá em 90 eu ia estar tá aqui dividindo o temporal com Márcio Arte, cantando lindamente, como ele sempre Sim. faz. Então é, foi mais ou menos por aí. Aí depois eu fui procurar as minhas referências, né? Isso. o que eu gosto. Que aí eu fui para fundo de quintal, aí eu fui descendo a escadinha ali. Do tempo. Fez o caminho certo. É, fundo de quintal, Roberto Ribeiro, João Nogueira. Aí fui descendo mais, Cartola, Marçal, Padrinho da Mangueira, Noel Rosa. Fui para aqueles lados lá. E aí fui começando a aprender que eu fui para onde eu fui para essa área cultural aí que Sim, a gente fez. Porque aí te pega, né? Isso é muito legal. Esse caminho que você fez é o caminho que todos nós, todo mundo que tá começando... Tipo assim, quem abriu a porta pra vocês? Era o seu momento ali, a década de 90. Isso. E aí você foi atrás dos ídolos, dos seus ídolos. Exato. E aí você foi atrás dos ídolos, dos ídolos, dos seus ídolos. E o detalhe, eu tinha mais alguns aqui que eu não citei, que foi o Grupo Encanto, Grupo Redenção, oh. Grupo Sensação... <risos> E a gente vai falar disso também. Vamos falar disso. Vai achando que disso. eu não vou abrir. Vamos, não vou te apertar passear. também. Vamos, vamos conversar <risos> sobre isso. Vai ser um prazer. Vamos passear na década de 90, então. Vamos, pô. vamos. Vamos começar assim. Depois a gente vai descendo a escadinha. Igual a história que eu contei. O que você acha? Que... Achei ótimo. <risos> Bora. Vamos lá. 90. O que você... Cara, vamos fazer um... um... Sem compromisso? Vamos. Sem compromisso. O que você... Vamos fazendo improviso. Vamos, vamos tirar um... Ah, sei lá. Nascente, que é bonito. Chiquinho dos Santos, pode ser. P porra. Inclusive, Chiquinho... <risos> Fiz o logo dele, cara. Ah, eu não tenho... preço. Chiquinho é... Ah, mano, ele é sensacional, É cara. que o Chiquinho convive com quem? Com o Biro do Cavaco, que é um... Outro uma entidade cara sensacional. Né, positiva. Você é louco, ele é... Ele é... Um, além de ser uma referência, um cara muito bom, de coração e, e... E de alma, né? O cara recebe a gente super bem, troca uma puta ideia com a gente. Ele me recebeu super bem desde o começo. E Chiquinho, não tenho o que falar pra você Eu fiz o logo pra ele E ele falou, cara, o que você precisar de mim A música que você precisar é, Enfim, você precisar aprender a registrar música Me, me fala que eu A gente bater num papo, né, ele viu as minhas carências Chiquinho Um abraço, meu irmão, vida longa pra você e saúde Querido. Tamo junto Vamos lá Sempre que olho pra você Tudo em mim vira um mar de prazer Não consigo mais disfarçar Desse jeito é difícil viver Quero uma chance Para abrir o teu segredo Te levar pra longe E matar o meu desejo Quando eu te vejo passar A vontade é maior que o olhar Nunca senti nada assim, É demais esse fogo sem fim. Mata minha sede, seja minha nascente, seja minha rede, quero me deitar pra sempre. Mata minha sede, seja minha nascente, seja minha rede, quero, quero me, deitar me deitar pra sempre. sempre. E morrer de amor por você. E morrer de amor. Morrer de amor oh, por com você. você. E, e morrer de, de amor. E morrer de amor por você. E morrer de amor. E morrer de amor por você. E morrer de amor quando eu te vejo passar. A vontade é maior que o olhar. Nunca senti nada assim. É demais esse fogo sem fim. Seja minha nascente, seja minha rede. Quero me deitar pra sempre. Mata minha, Mata minha sede. sede. Seja mi minha. Rosângela, obrigado pelo recado, tamo juntos. Minha rede. Quero me deitar pra sempre E morrer de amor Um abraço pra Vaninha também Obrigado Vaninha, Fanclub. tamo junto hein Fã e corona Por você E morrer de amor E morrer de amor Por você E morrer de amor oh, oh, oh, oh. E morrer de amor E morrer de amor e morrer, e morrer de amor E morrer de amor por você E morrer de amor Sem compromisso, arte popular, tem tanta gente boa Bom, a arte popular tem um monte de coisa boa, hein? Vamos fazer alguma? Vamos fazer uma Se dizer que a emoção Vem depois da razão Faz o coração O rei de paixão Renunciar Alguém só traz A dor Soma da solidão Se tornando entre nós Um sorriso apagar minha mente toda ah, mesma te criar. Amar, amando amor assim. Sei lá. Poder dizer que o amor é uma certeza, realidade. Enfim, ei, ei, se pede num canto calado. Procura de outros Por fim É esperar por alguém Que não vê E sentir-se como Outro ah, Será utopia Ou realidade Querer estar Com alguém Esse ano é Pra se e depois da razão Faz o coração morrer de paixão tem um Alguém só traz a dor somada da solidão Sinta entre nós Um sorriso apagar Minha mente tornar a vez monte criar Amar, amando amor assim Sei lá Poder dizer que o amor É uma certeza Realidade Enfim Se pede num canto calado a procura de outro O fim É esperar por alguém Que não vem ah, ah, ah, ah, ah, E sentir-se como outro ah, ah, ah, ah, ah, Será utopia ou realidade Querer estar com ele Que se ama assim. ser Lá, lá, lá, lá, lá, lá... E no clima, mulher, isso aí! Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá... Querer estar com ele Que se ame assim Você falou só pra contrariar também? Pode deixar de fora, né? Ah, vamos de clássico. Grande referência, né? Pra mim, inclusive, na voz. Pô, gosto demais do carisma, da postura, de tudo que esse cara faz. Porra, Alexandre Pires é... Um dos melhores que nós temos. Porra, graças certeza. a Deus, eu vivi pra ver Alexandre Pires. Como é que uma coisa assim machuca tanto? Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que bateu meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias um simples toque de olhar Me sinto tão carente consequência dessa dor E não tem dia nem tem hora pra acabar Aí eu me apoco num copo de cerveja E nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Por enfeitar o quarto e dormir na solidão Meu Deus, não! Eu não posso enfrentar essa dor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 Conta do meu ser, Sei. ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você ah. Como é que uma coisa assim machuca tanto Toma conta de todo o meu ser Fala gente boa!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 então eu chego em casa todo dia embriagar Por inventar o um quarto e dormir na solidão Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco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 já estou ficando louco, sabo casa de você. Eu, eu tenho comigo que se existisse uma máquina do tempo, ela tinha que ser feita à base de música, porque a música ela te remete aquele lugar que ela foi que ela esteve em evidência, né? Exato. É inevitável cantar essa canção e não lembrar da nossa juventude, né? Da nossa, né? Para muitos, para muitos a infância. Lembrar daquele momento que essa música chegou em você, né? E a evolução também disso, né? Porque a gente vê o Alexandre Pires naquela época, né? Um cara como nós começando e eu costumo dizer que o sol nasce para todos e o Alexandre Pires Sobre aproveitar muito bem o sol que, que, que, que o bronzeou, né? Como, como artista, né? Porque se tornou um dos maiores que nós temos. Olha aqui, que lindo, né? É, isso é legal pra caramba. Eu, eu costumo falar que quando a gente tem oportunidade, a gente tem que se jogar. Porque a gente não sabe o que vai dar. Pode dar pro sim, pode dar pro não. Sim. Mas, se você não arriscar, você vai viver com a mágoa de que você não tentou. Sim. E eu acho que ele tentou, arriscou e olha aí onde deu, né? Hoje ele tá fazendo uma turnê com o, com o seu Jorge, não é verdade? Eu vi que aquela live que ele fez virou turnê. Então, pô, mais que isso aí, uma referência dessa. se a gente não quiser seguir, a gente é besta. Eu quero mandar de antemão aqui aproveitar e tocar o coração de alguns músicos amigos nossos que estão lá nessa banda. O Davidson e o Naldo né, de Souza, que é um irmão querido, um parceiro querido, Didi... Tem muita gente que a gente conhece nessa banda Você e a gente tá se, maluco, se sente representado, né? Porra, Didi algo é tão monstro. grandioso. Davis, ah, o Didi é uma das referências pra mim de São Paulo, assim. Sim. De Cavaco, sempre falei isso pra ele, né? De Cavaco, o Didi é espetacular. Tanto Posso fazer uma dele. menção Rosa? O irmão dele, o Bola, o Ed, gente boa. Gente. Pô, Ed, um gibrino. Pô, um abraço, ah, meus só irmãos. Gente, só gente nossa. Aí eu começo a lembrar, vai falando de um, eu vou lembrando de outros e Porra, é só gente boa. Jonas, aí a gente falou da década de 90 um pouquinho a gente foi nos medalhões aí. E aí você dá, faz essa viagem e fala, poxa, quem são os ídolos dessa galera de 90? E aí você cita o Fundo de Quintal. Sim, sim. É muito difícil falar o que a gente mais gosta do Fundo de Quintal. É. Muito, muito, mega, né? Se a gente for pegar aqui e falar de Fundo de Quintal, a gente vai ficar aqui uma live de 27 horas. Eu posso fazer uma brincadeira? Claro. Já que a gente vai cantar Fundo de Quintal... Eu não é, provavelmente essa essa música que eu vou falar, ela foi mesmo, eu acho que se não me engano ela foi gravada na década de 90, com o fundo de quintal. Sim. Só que eu queria cantar ela em uma homenagem ao meu parceiro Vander Carvalho, compositor. Sim. Brabo, gente boa, sorriso no rosto, energia positiva, me descolou uma música maravilhosa para gravar. E conheci, já conhecia ele assim de vista, né, de, mas de bater papo mesmo, acabou sendo lá no Fórmula então queria cantar essa música dele Vamos... Vander Cavalo, meu irmão Tamo juntos, hein Obrigado pela amizade, pelo respeito, pelo carinho É um prazer ter você como amigo, meu irmão Obrigado, hein Tamo juntos Nossa, samba é mais forte que existe Mas há quem insiste em dizer que acabou Diz também que é coisa do passado, artigo esgotado, coisa sem valor. A quem gosta, finge que não gosta, samba pelas costas pra não dar o um braço a torcer. A quem sente que o samba é quente, samba com a gente até o amanhecer. Nossa samba é mais forte que existe, mas há quem insiste em dizer que acabou. Diz também que é coisa do passado, artigo esgotado, coisa sem valor. A quem gosta, finge que não gosta, samba pelas costas pra não dar o um braço a torcer. Sente que o samba é quente Samba com a gente até o amanhecer Lê, iê, Nosso samba merece respeito É mais do que obra-prima ou filosofia Emoção pra valer O samba é alegria, amor e poesia que embala o povo a sonhar, sempre a sonhar Samba me acalma, é luz que envolve a alma o show tem que continuar Nosso samba é mais forte que existe Mas há quem insiste em dizer que acabou Diz também que a é coisa do passado Artigo esgotado, coisa sem valor Há quem gosta finge que não gosta Samba pelas costas pra não dar o um braço A torcer. A esquente. que o samba é quente Samba com a gente até o amanhecer Lerei, yeah. nosso samba merece respeito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 é alegria, amor e poesia Que embala o povo a sonhar, sempre a sonhar Samba, minha calma, é luz que envolve a alma O show tem que continuar Laraiararaia, laraiararaia laraiarara O show tem que continuar, continuar Laraiararaia Laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, o show tem que continuar. Mandei <risos> um abraço, meu irmão. Tamo juntão, viu? Não sei se você tá aí na live, mas se tiver ou se não tiver, depois eu te mando isso aqui. Tamo pra chegar, junto. tem que chegar, né? E exaltar o compositor sempre, né? Porra, ele é, o, a, é, o, é a ponta da flecha. É o, enfim, é, é, a, é a, a semente, né? É Sim. da onde surge tudo, né, cara? Não existe nada sem eles, né? No é começo. verdade, e assim, e para um compositor, né? A gente que, que escreve algumas coisas, acho que tem uma música gravada pelo Fundo de Quintal. Ó, Fundo de Quintal, Péricles, sei lá, Arlindo. Tem uma música gravada pelo Arlindo é algo surreal, né? Cara, eu tenho, eu tenho, eu, aproveitando de novo, abraço, Pezinho, tamo juntos. Eu tenho o um depoimento do Pezinho, quando ele compôs a, a música com o Arlindo, ele falou, eu vou, vou... Me dá licença, papai, vou falar, hein, vou contar um pouquinho da história no seu lugar. Ele falou que o Arlindo ligou pra ele, depois dele ter conhecido o Alindo, enfim, resumindo, o Arlindo ligou pra ele e falou, cara, me manda uma música aí, aquele jeitão dele. Aí, porra, o Pezinho falou, não, tenho, Tem alguma coisa, não tinha, né? Mas ele falou, tenho, tenho, pô, Alindo te pedindo música, lógico que eu tenho. E aí ele falou, mano, e agora? Preciso, porra que que eu vou mandar pro homem, né? É o Arlindo, né? É o Arlindo. Você vê o pezinho do tamanho que ele era, já era, Lógico. um cara grande, ficou assustado. Você vê o tamanho do Arlindo, né? o é lo... um número baixo. Exato. E aí, cara, ele, ele foi ele ele pegou essa melodia de uma outra música que eu esqueci agora. Depois eu posso até ver direitinho se eu lembro. Mas ele, ele veio de uma outra melodia, ele acordou com a, com a ele dormiu com essa melodia dessa música na cabeça, acordou já escrevendo aquele compôs tão lindo. Ah, vamos ter que fazer, né? Vamos. <risos> é sobre, gente. E aí o Alindo Cruz ouviu e amou, né? Tanto é que virou tudo isso. Com você eu vivi <risos> o mais lindo sonho de amor. Hoje eu vivo a sonhar. Meu universo desagou e quem me vê assim Perdido sem saber de mim Sabe quanto te amei Do sonho não quis acordar Tenho que pisar no chão Ressuscitar minha emoção Tentar de novo ser feliz Me entregar como pede o coração Eu te amei com toda a força do amor Fui muito além do meu querer Te dediquei a minha vida Eu busquei a felicidade pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Chegou o fim, não tem saída Te amei, eu te amei Com toda a força do amor Fui muito além do meu querer te dediquei a minha vida Eu busquei a felicidade pra nós dois Mexi com tudo pra depois Chegou ao fim, não tem saída Com você eu vivi mais do sonho de amor. Hoje eu vivo a sonhar. Meu universo desagou e quem me vê assim, perdido sem saber de mim, não sabe quanto te amei. No sonho eu não quis acordar, mas tenho que pisar no chão, ressuscitar minha emoção, tentar de novo ser feliz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 Ai, ara, iar, ara, iar, ai, ara, ai, ara, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Ele manda uma música pro Arlindo Cruz e vira música de trabalho. Nome, se não me engano é nome, não é? Do, do não lembro, mas acho que virou nome do álbum, o negócio. Virou Isso, é, é, é, verdade, é o bicho pegou, meu like. É. E aí, para ele, pro, até até hoje nos papos informais ou formais no meio da galera, ele fala que assim foi o maior feito assim da carreira dele. Por mais que ele tenha ajudado. Produzindo exalta, estourando, Tiaguinho exalta, turma do pagode, o maior feito que ele me disse foi ter feito essa música, boa ah, linda. É porque é, a importância ela não está no, no, no monetário. A verdadeira, o que faz, o que move a vida e faz ela valer a pena na realidade é o que você falou lá. São coisas que nós vamos ter, porque a conquista dele né, como produtor é fantástica, né? Sim. sim. Mas. Ele colocar uma música no Arlindo Cruz, que na minha opinião é o maior de todos os tempos. Na minha também. É algo, a gente respeita todos os compositores, né? E somos fãs de todos. Mas a gente tem que enaltecer o Arlindo Cruz. Ele não tem só quantidade, né? A qualidade, a longevidade dele é absurda. É. Do Arlindo, né? Ele tá compondo lá em 80, final de, de, de 70... 80 90 2000 e, e sempre contemporâneo, é. ele grava, né, ele, ele escreve Sim, coisa inventando. Isso, sempre, sempre ali. E sempre para todo mundo, E serve para todo mundo, exatamente. É, é não, não tem o que falar, né? E sem perder a essência Arlindo Cruz. Exato. Né? Exato. Tipo assim, mesmo quando o Arlindo faz algo mais comercial, eu não consigo falar do Arlindo no passado, viu, gente? O Arlindo é eterno, então ele tá aqui. É. É, mesmo quando ele faz algo comercial é absurdo é absurdo é absurdo, absurdo de bom com, com relação à melodia à letra essa é a prova de que o comercial não precisa né dá para ser bom para caramba comercialmente falando também uma história da pretensão dele Mauro Diniz fazendo Madureira com a pretensão de fazer um samba bom e Madureira virou um hino muito louco isso aí né cara muito Foi louco. tema de novela Muito louco, né, que representou e assim. E todo mundo, quando, na realidade, a galera, quando canta Madureira, tá querendo falar da sua quebrada, né? Todo mundo, por exemplo, você quer falar Vila Alpina É, é, é. Vila né, Vila Santa Catarina, Ipiranga. Então, olha, olha aqui, que, que poder, né? Louco. O Arlindo louco. Cruz tem. O Arlindo Cruz é o melhor, não? não e, e fora que, assim, a gente tá falando dele como compositor. Sim. Mas você pegar os álbuns que ele gravou no banjo. É, ele cantando, porra. O sambista completo faz tudo bem, né, cara? Que você que gosta do Arlindo? Vamos cantar. Lívia. Porra, é o lá maior, lá maior. <música> isso é legal para caramba. <música> Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde vou começar Toda vez que eu te vejo Quase pouco de desejo Acho que é paixão A ti me deixem, me calar Mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Acho que é paixão Será que amor Parece muito mais Meu anjo, minha flor Minha canção de paz A luz do teu olhar Carei o meu viver Não posso mais ficar Sem você Não deixa não deixa o nosso desejo virar Poeira O oh, um oceano de amor que não pode secar Minha paixão, eu te juro, é pra vida inteira E você pode usar e abusar De amar Não deixa, não deixa o nosso desejo virar Poeira, oh, de amor que não pode Não pode secar Minha paixão Eu te juro é pra vida inteira Ali do cru, gente Você pode usar e abusar E amar E você pode usar e abusar E amar Oh, oh, oh, oh, oh. De amar Essa música por si só já é absurdamente boa e, a, e eu acho comercial. Tá Entendeu? Caramba. E Entendeu? ele tem litros disso, né? Ali litros e litros. Me ajuda aí, Jonas, que eu tô. Vai lá, Macão, pelo amor de com Deus. Pouco sono. Você é meu mestre. Cara, e tem uma passagem bacana do Arlindo, que é essa parceria com o Mário e Sérgio, né? É outro monstro, né, cara? Eles têm pouca coisa junto, mas o que, o que existe é absurdamente bom. Mário Sérgio tem um monte de coisa boa também, né? Também. Eu gosto dele na caneta, viu? Tava ouvindo ontem, não tão menos um semelhante com só sol preto sem preconceito. Ush, tá maluco? Cara, não tem couro naquela gravação, sabe? A entrega é total do cantor, é absurda. Além do cruz e Mário Sérgio... Quem me diz que a paz tem cor de não Não me diz que o coração sofreu sem paz Se não sofreu doeu demais E pra que a pressa de errar Se o mundo não é de uma só manhã Deixa correr, deixa passar Ande pra frente, mas deixa eu voltar Ande na paz com os filhos de Gandhi aranha, aranha. Ande que o mundo não vai Amido te beijar Frasco pequeno de essência tão grande Mas deixa eu entrar pra você me prender E deixa agora eu te querer pra viver na folia Na quarta-feira nunca mais em mim chegar Faz desse amor do carnaval Alô, bichinho folia, Vamos de novo, né? Gente? Vamos junto Porque quem me diz que a paz tem cor de não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 Ande que o mundo não vai te pegar, frasco pequeno de essência tão grande. Mas deixa eu entrar. Pra você me prender. Ei, me deixa agora é te querer pra viver, fantasia. E... Na quarta-feira, nunca mais em mim chegar. Vai desse amor o carnaval pra viver na folia, porque Larai, arai, Arlindo Cruz e Mário Sérgio. Bom demais, você é maluco. Cê, pra mim, eu, eu, eu, essa música que tá entre as três, assim, eu gosto muito. Tá no top 3, Isso, né? É. Da eu, vida, né, da vida. As outras duas é briga braba, mas essa aí eu boto ali no, no, no pódio. Aí, como eu disse, a parceria deles é curta, no sentido de a gente conhece pouca coisa deles juntos, mas o um Lindo Sonho é absurdamente boa. Bora. Bom demais! Da primeira vez que o teu olhar achou seu Ganhei um lindo sonho Uma luz divina em mim então reacendeu E fim daquele mundo tão trichonho quem me via sofrer. Isso é bom demais. Isso é louco. Quem me vê já não diz. Quem me viu, só me vê feliz. Uma outra vez eu pude ouvir a sua voz. E um beijo de lembrança. Fez o céu abençoar. E até olhar por nós. Trazendo mais certeza e esperança. Quem vivia sofrer, já me veio, não diz. Em me viu só me ver feliz Te ver feliz é o que me faz viver Te querer pra sempre, sempre te querer Noite ou madrugada Rua ou estrada Onde for meu pensamento Como o vento vai correndo te buscar Tarde ou a morada no quarto, na sacada, onde for, eu tenho amor pra dar, pra dar Ante ou madrugada, rua ou estrada, Onde for, meu pensamento Como o vento vai correndo te buscar, tarde ou amorada. No quarto, na sacada, onde for, eu tenho amor pra dar. Laraiararaia, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, Isso é Arlindo cruz, gente. Falei, nós falamos o quê? Cantamos três do Arlindo Cruz. Três pauladas na, na muleira. É, é, é a, a qualidade absurda, nós falamos de três músicas que se eu tivesse feito 10% de uma, eu tava feliz já. <risos> se tivesse só dado o nome na música, é, botasse meu nome do lado do dele, eu já tava feliz. Que são canções que tocam a gente, né? De verdade, assim, tem uma profundidade. A gente tava falando, né? Da verdade... Da música, né? Oh, assim, você tem que passar a tua verdade, arindo, né? Isso é importante. Não sei, eu... eu, eu né? Falando assim, sei lá, gente, de, de, de espiritualidade, eu fico imaginando os, os anjos que, que, que falam as melodias ao ouvido dele. É, para trazer um negócio desse tão forte. Né? É, porque é, é algo de, diretamente de Deus mesmo, é divino. Né? Eu queria te armar uma aqui, já que você tá falando de, de trazer a sua verdade, de, de, de composição, de compositor... De que o compositor tem que aparecer. Tudo isso que a gente falou até agora. Tem uma música tua. Minha. Que eu acho que tem uma verdade danada. É. É, que eu gosto muito. Você sabe, toda vez que eu falo com você, eu falo... Macão, me manda aquela música, eu quero gravar ela. Sim. E aí acontece alguma coisa, mais uma hora, no tempo de Deus, eu vou conseguir. Eu vou. Eu queria que você cantasse ela, pode? Pode ser. Você sabe até qual é, né? Eu sei qual que é. <risos> eu tô, eu tô... Porque, cara, eu... eu... dormi pouco sem ficar ruim, Não, gente, não Por favor, não. me perdoem. Ah, não. Eu vou cantar de coração. Sim. Meu irmão, sabe por que, que eu tô falando? Sim. Porque eu sei o cara a família que você é. É, isso aí. Você família. é família. Eu penso no Marcão... Eu tenho um, um negócio muito louco comigo, assim, que toda vez que eu penso em alguém, me remete a alguma coisa. Sabe? Tipo assim, pô, a Cris tá comigo, minha esposa, pô, né, mãe do meu filho e tal. Meu filho, pô, alegria. Sabe essas coisas? E Marcão, juro por, por Deus, eu penso em você, eu penso em família. Eu tenho pra mim... Que família é o maior bem que Deus nos dá. Então, falando de Deus, ao tamanho da importância da família. Eu fiz essa música é, naquele período entre o dia 26 e o dia 31 de dezembro. Porra, período ótimo, né? Que a é, gente tá sendo hipersensível. Hiper é. Né? é um período que toca a gente de uma forma especial. O Natal, o final de ano, na minha família sempre foi muito importante. Porque além da, da oportunidade do ano inteiro, mas era uma oportunidade que a gente tinha de se dedicar mesmo a essa confraternização. E aí, nesse período, então meus pais tinham viajado antes de mim. Eles foram viajar para colônia de férias, para descansar um pouquinho. E eu fiquei em casa. E aquela saudade já, né? Dos velhinhos. Passando num programa de televisão, eu adoro muito as entrevistas do Vitor e Léo. Principalmente do Vitor, eu acho que a comunicação dele é absurda. Sim. E aí era um, um game, saiu a palavra família, ele tinha que falar água a respeito. E eu já com aquele sentimento. Meus pais, meus irmãos, tal, de família. E aí ele vira e fala que família era um grupo de pessoas que nasceu pra se amar. Eu achei isso fantástico, né? Pegou, foi a frase. Família é um grupo de pessoas que nasceu pra se amar. Só que ele não colocou o laço de sangue. E aí ficou maravilhoso, porque de fato é isso. Família é um grupo de pessoas que nasceu para se amar. Então transcende o sangue. Então um amigo de verdade também é família. E aí eu queria musicar isso, tava com o violão ali, aí eu fiz essa brincadeira. Cara, eu acho essa música linda. já Deixar isso gravado. Eu já te falei isso um milhão de vezes. Uma hora vai dar certo. Mas agora a gente tá gravando. Então agora eu tô registrando. Tá registrado. Essa música é linda, irmão. Obrigado, Jonas porque ela é importante pra mim, essa música, é muito importante. Eu imagino, porque eu sei que você é família, então é uma isso. música dessa... Sabe quando encaixa? O negócio chegou em mim e eu falei, putz, é um marcão puro isso aqui. Eu te vejo nessa música. É a minha verdade. O amor que não tem data, não tem hora e nem lugar é só preciso querer abraçar É só preciso querer abraçar Pra demonstrar o amor Viu, gente? É simples Simples? Por que que a gente espera sempre O Natal chegar Se todo dia é dia pra se confraternizar Presente do destino Mãe, pai, avós, tios, irmãos e primos É um grupo de pessoas que nasceram pra se amar Se liga aí, gente Um amigo verdade. Viu, Gaga? Gaga vale... Bem mais Quino. que um laço de sangue. Por aí vai. Por isso, amigo de verdade, também é família. Família! família. O pai na churrasqueira com a TV ligada, vendo o jogo do timão. Família! Chegou meu primo com a camisa do outro time todo cheio de razão Família e Tia Maria que chegou daquele jeito já falando palavrão Família Todo mundo tem uma tia Maria, fala sério E a minha fala palavrão pra caramba, tia Família, Família. A mãe gritou calma Maria, acalma esse velho coração Família E tá tocando a campainha os meus amigos batucando no portão Família. Família. Agora a festa tá completa, posso ser a fim dessa nossa reunião. Família. Família. Yeah! É isso. Essa é a sua verdade. Essa é minha verdade. Eu amo essa música, assim. Ela, Deus me, me abençoou nessa inspiração. E, e o bacana é que eu toco as pessoas com essa proposta. Não foi só, não tocou só a mim, enquanto compositor. Ela. ela Abrange, todo mundo que ouve se identifica, porque é isso, né? Família é, é isso. Mas eu acho que é porque toca a verdade de cada um, né? É, cada, é porque nem você falou, todo mundo tem uma tia Maria que fala palavrão. Todo mundo tem um primo com a camisa de São do, Paulo. Ti, né, do time, a, a família inteira torce pro time. <risos> Aí tem sempre um primo. Que certo. torce pro um time oposto. <risos> Se você tem, comenta aqui, que eu tenho certeza que você tem também. Aí todo mundo tem uma tia Maria, não chama Maria, mas tem uma tia que é aquela que fala os palavrão. Você sabe que a minha tia chama Maria e Ma... fala palavrão pra caramba. Ei, bicha louca, doida. E aqui. aí a mãe sempre calma, Maria. A mãe sempre apaziguando as pessoas. E façadas. a minha mãe é a calminha das situação. Ei, mano, é isso, é isso. E aí, aí eu trouxe pra modernidade, né? Aí chegou a galera no portão, que são os amigos de verdade, que é aqueles que fazem parte da família. Né? aí eu posto o um self dessa nossa reunião que a festa tá completa já era é... mano é muito boa é muito boa Ai, como boa. outras que eu sei que você tem e e para quem não conhece a história do Macão tem que procurar saber esse cara aqui é um é um é um soldado do samba é um ah, está guerreando faz tempo. <risos> é, tá aí já na, na luta igual eu te falei né falei do falei do encanto Sim. falei do redenção tem mais alguma coisa sensação tem mais alguma coisa, Marcão? Tem mais alguma Poxa, coisa? Poxa, passei em outros, outros grupos, né? Que não tiveram tanta expressão quanto esse que você falou. Eu passei no Filo Trato, né? Filo Trato. Porra, Filotrato. é verdade. Foi onde eu te conheci. Foi a gente se conheceu. Não fui falar bem deles, porra. Eu, meus irmãos, né? Eu costumo dizer, a gente, a gente deixa de fazer parte da empresa, mas da família nunca, né? E passei por um grupo muito bacana, cara. Que, assim, foi uma passagem rápida de um ano e meio, eu acho. Eu fiquei lá. É, chamado Forte Delírio que era um grupo que tocava no Sambarilove. E assim, para oh. eu... Pra... E, foi... e o Forte Delírio é a minha libertação. Porque eu, eu fazia parte só de grupos da região, né? E o Forte Delírio me abre essa possibilidade de tocar no Somebody Love no Só para Contrariar. Pra um público maior, para um... é... casas de expressão na época, né? É, e eu, assim... Começando a tocar pô, Só pra contrariar na época, todo mundo queria. Nossa, Tinha tocar. as coletâneas, né? Exatamente. Pô, eu tenho uma, inclusive. Pô, e legal, só pra caralho. contrariar, tipo assim, de fato os melhores grupos de São Paulo tocavam nessa casa. Sim. É, o todo mundo popular, queria estar nessa coletânea, né, arte Popular, art Final, arte final. São Pagode é, Swing de Família, pô, Relíquia. Ah, relíquia pô. Tinha um grupo chamado Prioridade, que eu me inspirava no cara. Eu tocava tanto nessa época. Que tinha um cara que tocava Tantan, -tan, cara, que era Tempa, absurdo caramba. o molho que ele colocava, sabe? Uma coisa meio Mauro Braga, mas contemporânea, assim, um Isso balance. na época, né? Na Porque época. assim, você tem que lembrar, gente, que não tinha internet, não tinha nada. É. Hoje em dia, o nego bota uma, uma videoaula ali de, de percussão, de cavaco, de violão, de voz, ele acha, irmão na época era muito mais difícil era, era muito mais na intuição do que na, na no ou era na Ginga Brasil ou era no ouvido então para existir o ouvido você tinha que ter um pouco de noção tem uma história linda do para mim né só para contrariar eu muito novinho mas sempre fui muito alto só para contrariar é um bar viu, gente não é o grupo não apesar é. do grupo ter fortalecido esse nome né sim, só para galera se situar quem era um não sabe bar souber. que existia na, na, na Bela Vista ali na rua Barbosa e os melhores grupos de São Paulo de fato tocavam lá e eu não sou pra contrariar, como eu sempre fui alto, consegui entrar mesmo sendo novo. E aí tava lá assim, cara. Poxa vida, aí tava tocando o Da Cor do Pagode, que era um grupo absurdo, muito bom. Marquinhos, Araquém era um grupo espetacular, assim. Pra mim, na ocasião, era um grupo, eu não digo o melhor, mas o grupo mais fortalecido de Barra São pesada, Paulo em mesmo. determinado momento, é, eram o Da Cor do Pagode. Marquinhos cantava demais, o Araquém, o Astral e um Swing no Reco Kick. E aí eu lá vendo eles, quando de repente, assim, na escada, o Zeca tava de pé, assim. O Zeca Pagodinho de pé. <risos> que aí, ano que era aí? Desculpa. E eu, curioso, né? Que ano mais ou menos que ser? isso aí? Isso aí, deixa eu ver, eu tinha uns 15, 16, Isso é 88, 89. Vixe, estamos é, é, falando aí de, de uma caminhada. Aí, já. O Zeca aqui e falando com alguém que estava aqui no, no, no Mezanino. E eu, curioso, o Zeca, com quem é que o Zeca. Quando eu olho, tá o Almig Neto e o Mauro Diniz aqui. Eita! Imagina isso, para eu novo, 14 anos, fã do Amigo Neto, fã do Zeca. Do Mauro Diniz nem se fala, querendo aprender a tocar cavaquinho por causa do Mauro Diniz e do Alceu Maia. Vejo o Zeca falando com o Almig Neto. E com o Mauro Diniz no mesmo espaço. Foi espetacular. Eu, eu acho muito louco isso, porque, assim, por mais que a, com a internet a gente consiga ter um pouco mais de, de, de contato com os nossos ídolos, vamos dizer assim, eu acho que ainda é um contato frio, sabe? Eu acho que esse contato que a gente tinha antigamente, de ir no bar e ver o cara tocar, eu, eu fiz muito isso, inclusive com o Fino Trato. Eu ia lá no ABC, ali na Uni ABC, como é que chamava aquela baladinha ali? Amnésia. Amnésia, amnésia. Eu ia no Dormentes Bar ver os caras tocar, eu ia ali por perto da minha casa ali, Sim. então e, e esse contato próximo, pô eu fui ver o fundo de quintal no, no Dormentes, o Kleber Augusto do meu lado tomando uma cerveja quando acabou o show Porra, bati um papo com ele Isso é maluquice, sabe, é. coisa que hoje em dia, o cara faz o show vai embora é. tal, é diferente né? outra não, época, não mais, então na época o cara queria fumar um cigarro, tomar uma cerveja trocar é. uma ideia, era um, eram outras épocas, e eu acho que era muito, por mais que a gente tinha menos oportunidades de é. ver quando a gente via, era demais, cara. É, Entendeu? De uma energia é diferente, né? É, o pessoal, né, o, o lance de estar tá com o cara ali do lado e então. tal. É porque eu acho que aí a internet, ela de fato, ela aproximou. Então, acho que essa novidade, essa expectativa, ela foi diminuída, né? É. Então mudou mais. Faz parte, eu né, acho da... que assim, é faz da parte faz parte aí. da atualidade. É, eu acho que lá na frente alguém vai reclamar de alguma coisa que está acontecendo na hora e vai lembrar com carinho do que está acontecendo é... hoje. É o famoso saudosismo, é o né? É saudosismo. Que a gente tem, mas é, é a internet é muito boa, ela ajuda muito a gente. A gente está aqui agora por causa dela. Exatamente. E a galera está assistindo a gente por causa dela. Só que é, eu acho que ao mesmo tempo que ela aproxima, ela também é meio fria. Na minha opinião, né? Eu respeito a opinião dos outros, mas acho que assim, ao mesmo tempo que a gente tá aqui junto, junto aqui, vendo, né, sentindo a presença nossa, a energia e tal, a galera tá lá sentindo também essa energia, mas tenho certeza que se eles estivessem aqui seria muito mais, Sim, muito sabe, eu gosto do pessoal, eu gosto, eu gosto de trocar essa energia, sabe, por mais que eu tô vendo aqueles comentários e tal, eu acho legal esse, essa aproximação, assim, assim. Que logo, logo, se Deus quiser, vai dar. Já tá tudo melhorando. Graças a Deus, já tá tudo... Né? Tá tudo voltando. Esperando aí, se Deus quiser. E você começou... Foi no Encanto, não? Além, depois desse aí, depois disso aí, como é que foi? É, então, eu tive um meu primeiro grupo, chama Fonte da Nova Semente. Caraca. Né? Inclusive o Sandrinho passou no Fonte. Foi onde eu conheci o Garga. Já conheci o Garga? Conheci aí. Eu já Fa tinha saído do faz grupo. Faz pouco tempo, né? Faz pouco Vocês se conhecem, faz pouco tempo. Vinte e poucos... <risos> Vamos deixar quieto isso aí, deixa quieto. 25 poucos, vinte e cinco anos. Não, os caras vão começar a fazer contas. É, cara. eu já fazia parte do Grupo Encanto e fui como convidado no aniversário do grupo que eu fiz parte, que era o Fonte. Sim. Eu tô tocando lá, porque eu, tipo assim, tava dando atenção pro público, prestei atenção no musical, quando eu fui fazer a participação. o de repente, hoje um chimbal um malandriado lá. Falei, caramba. Ih! Já olhei, falou, esse chimbal... Ah, quando ele deu a primeira virada... Eu olhei, hum. e... falei para os caras do grupo do, do Fonte falei, ó. Olhei para ele e falei Tenho planos para você <risos> É muito louco Porque assim, do mesmo, do mesmo jeito demais. que você Desculpa te de atrapalhar um pouco Do mesmo jeito que eu te considero pra caramba Só que eu te conheço já há bastante tempo O Garga eu não conheço tanto Mas tem uma consideração grande por ele é, Pelo musical, né Eu acho que não tem quem a gente não vá E fale do Gargamel que você ouça falar, Não, esse cara aí não toca nada eu nunca ouvi falar isso aí. Nunca ouvi falar que é. Igual eu falei de você, nunca ouvi falar que é, que é pessoa ruim. Nunca Então, é aquela. O nosso mundo do samba, ele é pequeno, queira ou não, né? A gente acaba se esbarrando e falando, pô, eu conheço o Marcão, pô, conheço o Gaga. E se a gente faz coisa errada, cara, a... cai, cai, né? É, a, gente o que a, gente... É, a gente planta. A gente planta e gente colhe, colhe o que a gente, a planta, que a que a gente planta. planta. É. É, não vai ter. Sim, Exatamente. quem planta o amor só vai colher o bem. Já é, dizia a música do, que o Nego Branco gravou, É isso aí. Não né? tem quem planta como. amor só vai colher o bem. Não tem jeito, né? A gente Abraço, é negro. Uma, é, uma, é uma caminhada. De fato, é uma vida dentro da música. E, e outra coisa também, não tem como fingir isso. Não tem. Porque a gente sabe quem tá fingindo. E sabe o é. que é mais legal? Que eu acabei de falar, né? a gente não se conhece tanto só que da gente saber do proceder de um de cada dia, de ouvir dos outros, é como se a gente chega, se abraça, fala, e aí, cara, como é Exatamente. que tá os projetos? Isso é muito louco, né, Garga? Mas muito porque, ó, por exemplo, as passagens minhas com o Garga, que de repente não foi documentada e foto, você sabe a consideração. Sim, então. E aí a Recife é verdadeira, porque ele também sabe que a gente tem... Uma aproximação. Ouve as histórias e tudo. Esse, então, isso naturalmente vai transcender a minha. É, é. você fez a ponte, Exatamente. né? Pra gente poder dar esse abraço e sincero. Nós somos isso é o é todo, né? É isso aí. A gente vai fazer isso. E eu acho muito louco isso aí, porque né, eu acredito muito em energias que se atraem, sabe? Energia boa? Que quem é ruim acaba saindo naturalmente da nossa vida. Pode reparar. Às vezes a gente até lamenta, porque a gente acha que a pessoa. Mas na, depois. É, isso E aí a gente vai ver e fala Puta, ainda bem, ó, tá vendo? Ainda bem, Deus sabe o que faz Tem uma música A gente falando de amizade Fica à vontade, irmão Todo mundo canta muita amizade do fundo de quintal Depois que eu é... quero que você continue a tua história, tá? Eu tá te cortei um pouquinho, vou, vou. É, vamos nessa Tem a ver com a minha história essa música aqui, inclusive Antes da amizade Eu pensava, poxa, tinha que ter uma música Que fala de amizade E aí naquele disco Chorando Estrelas Do Jorge Aragão ele grava essa daqui que eu acho que é profunda Aragão, né? Não precisa falar mais nada, né? Jorge Aragão é louco. Referências Se liga nessa lantra hum. Amigo é pra ouvir sem nada pra dizer Sem ter o que pedir e sempre oferecer Embora pareça que não Amigo é inimigo do não Não liga pra pelo, confia no amigo Confia no aperto de mão Muito mais além do que se vê no espelho Aquele que dá bem Sem ter que dar conselho Olha as referências Eu miro, ele aperta Eu erro, ele acerta O Zé de fulano de tal Amigo é seu porto final Ele agita na palma da mão Se canta ele tira a poeira do chão Pessoa de fé É sim, é sim Que pula na frente pergunta quem é É sim, é sim Parceiro na noite de um dia qualquer É sim, é, é sim. sim Que pula na frente e pergunta quem é É sim, é sim Parceiro na noite de um dia qualquer Amigo Aragão, né? Porra, bom demais, bom Aragão, demais Aragão, é isso Você é maluco. Cara, eu falei do Kleber Augusto aqui, eu gosto muito dele Sim Muito, é um dos melhores compositores Vamos fazer uma dele? Sim. Bora lá Cara, eu te falei do Kleber Augusto é, Eu te falei do Kleber Augusto e é um cara que eu gosto muito Vamos cantar uma musiquinha dele? Ah, vamos cantar, né? Kleber Augusto, tudo que vier pancada. É pancado Porra, eu sou suspeito, cara Esse cara é brabo Palco iluminado? Simbora. O primeiro ato estava escrito assim: E o nosso amor não mais teria fim. Palco iluminado, luz e sobre mim. Dia de estreia: Duas bocas querendo sorrir. Tinham um dois cenários, só eu que não vi. Só eu vi as rosas do meu camarim Estava escrito nosso amor, não mais teria fim Quando a cortina se abriu, não tinha ninguém para aplaudir Mas como um bom ator eu vou seguir Representa...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 surgiram em vez de chorar iraia raia raia o estava escrito nosso amor não mais teria fim quando a cortina se abriu Não tinha ninguém pra aplaudir Mas como um bom ator Eu vou seguir representar. Vou contracenar com a dor Tudo em nome do amor Eu vou fingir, brincar de mentir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 Você pode explicar onde anda o meu olhar? É tão fácil perceber. Me manda um aviso e diz com um sorriso se ainda é preciso disfarçar. Será tanto faz o Vês Esbarrei Na timidez Tropecei Na luz do, do nosso olhar. olhar Me mande um aviso Me diz Com um sorriso Se eu posso de um sonho Despertar Será Que o amor Acontecer Será Ou será que é sonho meu, será, ah, ah, ah, ah, ah. ou será que é sonho, brilhar pra mim, Cleber Augusto. Isso é bom demais, Marcal, você é louco, Cleber Augusto. que né, essa música é uma, todas, né, Cleber Augusto, tudo que a gente for falar. Poesia. Obrigado, obrigado, cara. Obrigado. Ah, e quando ele se junta com o Dialma Falcão e com o Jorge Aragão, aí sai de perto, sai de baixo. Tá maluco? Você... Só sai coisa boa, né, Jonas? Só coisa boa, velho. Só coisa boa. Não tem Quem que tá problema. curtindo essa live, não esquece, compartilha. Por favor, por favor, compartilhem. Mandem pros seus amigos, peguem Isso. o link aí, joga no grupo do WhatsApp da família aquele grupo que a tia só manda gifzinho de bom dia com <risos> piscando, com borboletinha voando. Faz valer essa parada, manda o link, fala pra. Tia! Houve uma coisa boa aqui, ajuda a gente. Tia, eu aceito o seu bom dia, aceito o meu link aí, assiste um Isso, vídeo. Isso, bom dia, tia, bom dia, tá bom, bom dia, tia, eu te respondo, bom dia, tia, só que houve aqui... Agora me dessa moral. É, porra, sabe a tia Maria que xinga todo mundo é, igual? Tia Ela. Maria, faz uma aí. <risos> meu irmão, estamos chegando ao fim, ah, estamos pô. chegando, chegamos ao fim, tá doendo? Só que eu tenho uma notícia ruim e uma boa. A ruim é que tá acabando. Sim. A boa é que a gente tem a parte 2 amanhã. Ah, é verdade. Amanhã tem mais. Hein? É, dia do samba. Dia do samba. Foi até bom que você não contou a sua história inteira e tal. Sim, temos mais coisas pra falar. A parte 2 amanhã, nessa mesma hora, nesse mesmo canal, <risos> igual o Chaves. Isso. A gente vai estar tá aqui fazendo mais uma live. É, contando um pouquinho mais da tua história. E da sua história. E da minha também, da do Garga também. Vamos falar do Garga, tem, ali tem história. Já contar. entrou um pouco de história dele aí, né? Porque você contou quando conheceu. Sim, sim. E aí a gente bate esse papo, porque o papo aqui é papo de boteca, descontraído. A gente Mas tem que quando eu assim. conheci, ele já tava se aposentando. <risos> Começou com cinco anos de idade. Ó a resenha, ó tipo, o poder do microfone. Ele tá sem microfone, Tipo o Michael, sabe? <risos> Cinco anos de idade, já estava na Rede Globo de televisão. Aí é complicado, né? O é, homem é da caminhada mesmo. E tem muita história, mundial, inclusive, para falar. Na verdade, se for falar as histórias dele, a gente tem que fazer umas 15 partes. Exatamente. Uma tem hora história. e meia, 15 lives de uma hora e meia. Que é o que a gente tá falando, né? Construir, resumindo, né? resumindo ainda dá. Colocando cada grãozinho na nossa garrafa. Nossa vida é uma garrafa, você vai colocando os grãozinhos para encher essa garrafa. Queria deixar registrado a minha satisfação em estar do lado do Gaga fazendo um samba aqui sério mesmo, de coração não é demagogia, não é tecnologia nem feitiçaria é admirar igual a, a, a TechPix, né? não é feitiçaria <risos> não você tá fazendo propaganda do negócio aí? não, patrocina nós TechPix. Oh. não, de coração, sem zoar maior prazer mesmo oh, tá bom? Hein, pelo amor de Deus, não é feitiçaria mas, olha. mas pode ser de repente é, é vai saber e a gente tá ligado, a gente tá ligado às vezes não, nem nada é por uma casa. <risos> Mas feitiçaria do bem. Feitiçaria do bem. Gaga. Quando ele falou, mano, vou chamar o Gaga. Eu falei, pelo amor de Deus. Na hora. Pelo amor de Deus, é maluco. É maior satisfação, velho. Que isso dos grandes também, do vamos samba. Vamos fechar com chave de ouro, a gente só falou de coisa boa, assim, agora nós temos uma missão terrível, né? Agora só tocamos coisa só boa, se nós é fechar com qualquer coisa, vai ficar ruim. Pode ser, né? Vamos deixar uma saudade na galera vamos, aí para amanhã. deixar, amanhã tem mais, gente, amanhã é. tem mais. Amanhã, inclusive, dia do samba, dia 2 de dezembro. Isso é verdade, tem tudo isso também. 2 de dezembro, dia do samba, então você que gosta de samba, por favor, compareça aqui na nossa live, deixe seu pedido, quem sabe a gente não toca. É isso, eu toquei é. alguns pedidos, eu vi algumas coisinhas aqui, a gente tá aqui batendo papo, faz tempo que eu não vejo meus irmãos. Não dá para ficar olhando assim, eu quero aproveitar esse momento aqui, gente. Então, vocês me perdoem, tá? Mas amanhã eu vou dar uma olhada nos pedidos, vou ver o que dá para fazer. E amanhã tem, no dia do samba, a gente vai fazer essa live aqui, continuando esse bate-papo, tá bom? E eu aguardo vocês, samba. vai ser bom. É isso, eu vou fechar com chave de ouro. E aí? E aí? Você não sei. Você decide. Chave de ouro? Chave de ouro. Vamos fechar. Vamo fechar um pouquinho para cima, né? embora. Vamos fechar um pouquinho para cima? Pede o tom e vamos que vamos. Rapaz, vamos lá Mano, Eu acho que não existe nada pra cima sem puxar um Fá maior É O tom <risos> oficial do Partido Alto Não é verdade? Tem que ser um Fá maior Fá maior Foi a primeira que veio na mente Porra, Fá maior o tom oficial do Partido Alto <risos> Já que não é tá com batéria aqui Eu vou fazer um bagulho Um Partido Alto, mas na, na classe Na classe numa estrada dessa vida Eu te conheci, a oh flor Vinhas tão desiludida Mal sucedida por um falso amor Dei afeto e carinho Como retribuição Procuraste um outro ninho em desalinho ficou o meu coração Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Numa estrada Numa estrada dessa vez Eu te conheci, ó oh for Minhas tão desiludida Mal sucedida foram um paus, dei afeto, dei, dei, dei afeto e carinho. Como retribuição, loucuraste um outro ninho. Em desalinho ficou meu coração. Meu peito agora é só paixão. Meu peito agora é só paixão. Tamanha. Tamanha é desilusão Me deixa flor e Enganei Redondamente Pensando em te fazer o bem E eu me apaixonei Foi meu mal Abre a boca avançada Agora O meu nome paixão me devora Alegria partiu foi embora não sei viver sem teu amor Sozinho curta minha dor Não sozinho, sozinho curta a minha dor Não sozinho, sozinho curta minha, minha dor Minha dor muito obrigado, muito obrigado por terem participado dessa live Muito obrigado por terem comentado Marcão, muito, muito, muito obrigado mesmo Eu por te ter agradeço a oportunidade Feito essa bagunça com a gente, Garga Você é louco, já falei, né? Acabei de falar Tamo juntão, viu, meu irmão? É isso mesmo Se vocês gostaram desse formato aqui Comentem embaixo venham, Inclusive venham conhecer o Estação Cursino, né? Isso, que A gente aqui. tá aqui, é Aqui em Ipiranga, Avenida do Cursino 877 MP Produções, Estamos produtora aqui. Vem para cá. É, venha, venha conhecer aqui no Ipiranga você que é de São Paulo. Estamos juntos tá, gente? Comenta aqui se você gostou. Comenta se você quer que a gente continue. Amanhã vai ter mais, mas a gente pode fazer mais e mais e mais, não, é, Macão? Lógico, só depende de você. É, de repente fala aí um convidado que você queira, de repente esses nossos amigos em comum aqui, tem o Chiquinho que a gente falou, tem o Vander Carvalho que eu acho que é legal de bater um papo, o próprio Pezinho que a gente falou, e Pezinho. Tá feito o convite já. A rapaziada lá que fez o Fórmula com a gente, seus amigos também, Macão Fino trato graças Deus, Tem muito amigo, graças a Deus, dá Putz. pra gente trazer aqui pra bater esse papo. É isso mesmo. Então, gente, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Não esqueçam que amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos aqui fazendo pra vocês aqui a parte 2 dessa live. Porque eu sabia, eu falei pro Macão, falei, Macão, é muita coisa, é muita conversa, é muita resenha. Vamos fazer dois? Então a gente já arrumou as duas, né? Uma live só não dá, né? Tem não dá, história, fica difícil. Tem bastante música pra gente lembrar aí. <risos> gente, obrigado, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima aqui, no caso, já é amanhã. Estamos juntos. Compartilhem, comentem. Pra gente vai ser um prazer estar respondendo cada um de vocês, tá bom? Valeu! Tamo junto. Coronado, convida. Marcão, Garga, é nóis. Obrigado, obrigado, Viajacura. Obrigado, meu áudio. Tamo juntos, João. Tamo juntão, hein? Até mais. Tchau, até amanhã. Valeu!